Gente, muito feliz em anunciar a chegada em português do novo livro do John Bivir, Deus, Cadê Você? Como Encontrar Força e Propósito no Seu Deserto. Um livro que fala dos processos de Deus nos conduzindo ao amadurecimento. Ele não é, como alguns estão achando, uma reedição do Vitória no Deserto. Ele foi completamente reescrito, embora siga o mesmo tom da conversa. Um material que vai te abençoar, te enriquecer e te ajudar no seu processo de crescimento. Eu quero recomendar de coração a leitura. Disponível no Orvalho.com